Espírito Santo, neste momento venho fazer aqui a oração para acalmar o coração, porque confesso, o meu coração anda muito agitado, o meu coração anda muito ansioso e às vezes triste, por situações difíceis que tenho passado. Sua palavra diz que o Espírito Santo que é o próprio Senhor tem como papel consolar os corações. Por isso eu te peço, Senhor, Espírito Santo consolador, acalma o meu coração. Acalma o meu coração que passa por tantas dificuldades, que passa por tantos problemas mal resolvidos e muitos aparentemente sem solução. Acalma o meu coração, Senhor, quando a madrugada chegar e o sono não vier. Acalma o meu coração para que meu corpo possa repousar, descansar das lutas diárias. Acalma o meu coração, Senhor, e toma a minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem a porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim com teu amor alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Então te peço, Espírito Santo, Consolador, venha acalmar o meu coração e me fazer esquecer dos problemas da vida que tentam me derrubar. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração trazendo consolo e fazendo com que ele se acalme. Preciso de sua presença em meu ser, pois sem ti, Senhor, eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas no Senhor poderoso que me fortalece. Por isso eu digo, repito, no fundo da minha alma e com a força do meu coração. Meu coração, meu coração, se acalme. Meu coração, se acalme. Meu coração, se acalme. E receba a paz, o alívio e o refrigério do amor de Deus e do seu espírito